Você que mandou a mensagem Estamos. para o 3509-7500. Você que fez o seu cadastro. Não, primeiro, você que salvou aí no seu telefone, fez o seu cadastro, pediu para participar da promoção do cofre, pediu. 440 reais. Já temos aqui ó, na sua tela número 1 e o 0. número 0, que nós já revelamos, Israel Espinglã. Revelamos. E agora vamos saber se você aí de casa consegue adivinhar os outros dois dígitos. Por tá favor. O um oferecimento das lojas Mariano. Vamos A lá loja então? Que você Só o WhatsApp, tudo. hein? Hoje o WhatsApp é ainda de novo. Coloca aí o pessoal cadastrado no Olha WhatsApp aí e vamos saber quem vai participar comigo, quem não vai, quem tá acertando. Tem aí colocando 43, não é possível, gente. Não, não é possível. possível. Parou, parou, parou, parou. Volta só um pouquinho. Vai, o Evandro Pires. Evandro Pires, final telefone 4694, mora no centro, a senha, a, presta atenção, 1023. Estou prestando atenção, Vai. 1023, será? Evandro Pires. Evandro, boa sorte, cruza os dedos aí, porque quem sabe 440 reais não é seu. 1023. 1023. 1023. Vamos lá então? 1, 0, 2, 3. Atenção. Bora. Não. Continua, Evandro. Evandro. Mexe, Não foi me... essa. Parou. Vez. Parou, parou. Vamos para Sara Souza. Olha, Sara. Sara, final. 36,40, lá do bairro Paranapungá. Final. 1067. 10, Vai, Sara Souza. Será? Sarah. Estou. Acreditando que sim. 1067. 1067. Atenção, 1, hein, Sara? 067. Atenção. Ah! Não! Deus! Aguento. Último. Sua vez. Minha vez? É, sua vez, vai. Vamos Agora só. a sorte chegou, hein? Agora a sorte chegou e parou. Vou nem ver. Vou parar minha mão aqui. O diretor, pode parar. Olha, meu dedo parou aqui. Tainara, Santa Rosa. Vamos aqui, o final do telefone dela. 0154. Ela 4. mora no bairro NU. nu. 1053. Boa. 1053, vamos, vamos lá. lá? Calma, muita calma. Muita Eu já estou tendo calma, um né? ataque aqui, você <risos> manda ter calma. Eu não estou aguentando mais esse cofre aqui. 1053. Calma, dona Mari, verdade. 1053, vamos lá. <risos> Chamou. Agora vai. 10 5 3. Atenção! Gente! Ah, não, acredito. não acredito! Vocês anotaram todas as senhas de hoje? Anotem no. Bota pra já fazendo já, né? Exato. Uma espécie de eliminação. Já viu probabilidade? É. Já não, não vai deu. ser. Não vai, Não vai ser esses números. E amanhã estaremos aqui novamente com o cofre Mais apoio da lojas Mariano, a loja que você encontra tudo para sua casa, para sua mãe que tá chegando o Dia das Mães, para você e também para a criançada que tá na escola, ela tem material escolar, viu? Exatamente. Passa lá. Muito bem, Dona Mari Verdanha e assim chegamos a mais um, finalizamos a mais um, né? Mais um. Muito bom estar com você neste horário do almoço, no programa ao vivo. Muito bom estar com você na reprise também. Muito bom estar com vocês nas nossas redes sociais, todos Ai, os dias. Todos os dias. Participe você também. Antes de ir embora, um grande abraço para o meu amigo Fábio, motoqueiro fantástico, motoqueiro incrível. Olha! Ele é, ele é tudo. Fábio, um abraço para você. <risos> Ótimo restinho de quarta-feira. Ai, ai, ai. Ó, beijo pra vocês e até amanhã, hein? Tchau. Tchau.